Olá para você que acompanha a programação da TRT-FM. Eu sou Sinara Álvares e está na hora do TRT Entrevista. Nesta quarta-feira, 5 de outubro, foi inaugurada a Ouvidoria da Mulher, na sede da Justiça do Trabalho em Mato Grosso, aqui em Cuiabá. Será um espaço de acolhimento e escuta para combater a violência contra a mulher. Para falar sobre a importância das ouvidorias da mulher, o TRT Entrevistas traz hoje a ouvidora nacional do Conselho Nacional de Justiça, Tânia Requisigel. Ela participou da inauguração da unidade, aqui no Centro Político e Administrativo, onde ficam os prédios das Varas de Cuiabá. Tânia, seja bem-vinda à TRT-FM. Muito obrigada, é uma alegria, é um prazer estar aqui no trt no Mato Grosso, TRT 23, especialmente hoje aqui na rádio TRT 104,3 FE. Doutora, o que é a Ouvidoria da Mulher e por que o CNJ recomendou a instalação nos tribunais? A Ouvidoria da Mulher vem a ser mais uma ferramenta, mais um canal que o Poder Judiciário coloca à disposição da sociedade, especialmente para as mulheres que estejam passando por algum momento de violência, tanto sexual, psicológica ou física ou até mesmo para informações sobre os processos, sobre se ela realmente está sofrendo algum tipo de violência. O Conselho Nacional de Justiça, como um dos eixos do Conselho, está a violência, o combate à violência contra a mulher, o combate ao assédio de todas as formas, tanto sexual como psicológico. Então foi entendido pela gestão do ministro Fux que precisávamos então de mais uma porta para que essas mulheres procurassem e pedissem ajuda. Então o Conselho Nacional de Justiça criou a sua ouvidoria pela portaria em 8 de fevereiro de 2022 e no dia 8 de março de 2022 inaugurou a Ouvidoria Nacional da Mulher do Poder Judiciário nas dependências físicas do Conselho Nacional de Justiça. E que tipo de questões podem ser trazidas? Todo tipo de questão, todo tipo de informação voltada à questão de violência, questão de gênero. Por que toda que eu digo? Porque as ouvidorias, todos os tribunais já possuem as ouvidorias que são os can o canal de acesso, da população de acesso ao judiciário. Mas a ouvidoria da mulher vem a ser um canal de acolhimento, um canal de escuta e um canal de orientação. É um, um canal especializado nas questões voltadas às mulheres para atendimento tanto do público interno como o público externo. A senhora falou que acolhimento e empatia são as principais características desse atendimento. Mas como que é, na, como vai ser na prática o atendimento das mulheres que procurarem esse canal? Elas vão ser atendidas por servidoras especializadas mulheres nas nas ouvidorias e teremos as ouvidoras mulheres de todos os tribunais. Esse esse atendimento pode ser tanto por Formulário pode ser por e-mail, pode ser por telefone, pode ser presencial. A forma como for mais fácil para ela e a forma com a qual ela se sentir mais à vontade, se sentir hum, que ela consegue, através daquele e-mail, pedir a ajuda que ela precisa. Muitas vezes é uma orientação. E não só as mulheres vão ser atendidas, você que sabe que algum familiar, que alguma pessoa do seu convívio, alguma colega está precisando de ajuda, você também pode procurar as ouvidorias dos tribunais, especialmente a ou ouvidoria da mulher do Tribunal Regional do Trabalho e pedir este auxílio. E tudo no mais absoluto sigilo. No mais absoluto sigilo, nós vamos ter sempre uma sala reservada para proceder a esse tipo de atendimento para que essa, essa pessoa que já vem sofrendo, ela não seja exposta, ela não sofra ainda mais com a exposição, ou, até, ou até, até mesmo para que ela não sofra retaliações. Ela vai ter todo o amparo necessário para ser acolhida e se livrar desse mal que ela deve estar passando naquele momento. O TRT Entrevista desta semana traz a ouvidora nacional do CNJ, Tânia Rickziegel. Ela fala sobre a inauguração da Ouvidoria da Mulher na Justiça do Trabalho, em Mato Grosso. Doutora, e quem pode vir aqui fazer a denúncia? Todos podem. Né? Toda a sociedade. Nós podemos receber não só, como digo, o nosso público interno, os nossos servidores, as nossos juízes, as nossas terceirizados, os nossos estagiários, toda a comunidade jurídica, mas também toda a sociedade. Aquela trabalhadora que venha fazer uma audiência na Justiça do Trabalho, a Ouvidoria da Mulher está à disposição, todos aqueles que transitarem pelas dependências ou pelo entorno da Justiça do Trabalho, ela vai estar com as portas abertas para acolher. No TRT Entrevista de hoje, nós falamos sobre a importância da ouvidoria da mulher na Justiça do Trabalho. Nossa entrevistada foi a ouvidora nacional do CNJ, Tânia Reckzigl. Doutora, muito obrigada por, por comparecer e compartilhar conosco. Eu que agradeço a oportunidade, faço aqui mais um agradecimento e que então ao público todo, de todo o Estado do Mato Grosso, pela acolhida pelo engajamento no combate à violência contra a mulher, pela rede que funciona e que deve funcionar aqui nesse estado e aos ouvintes que estão hoje aqui nos prestigiando. Se você souber, não se cale. Procure a ouvidoria da mulher que você poderá estar salvando uma ou até mais vidas. Essa foi mais uma edição do nosso TRT Entrevista. Se você chegou agora acompanhou apenas uma parte do nosso bate-papo, não se preocupe. Ao longo da nossa programação tem reprises desse episódio e ele vai estar disponível em formato podcast na nossa página trt23.jus.br além do Spotify e outras plataformas de áudio. É só pesquisar por TRT Mato Grosso. Eu, Sinara Álvares, fico por aqui e aguardo sua companhia no próximo encontro. We'll